Olá pessoal, tudo bem? Uh, hoje eu irei fazer uma coisa um pouco diferente. Hoje eu irei falar sobre a história do Minecraft. Bem, o Minecraft foi criado pelo famoso Marcos Perso, ou também conhecido como Notch. E o Minecraft começou com, com um simples conceito, sendo chamado inicialmente de Cave Game. Antigamente o Minecraft era apenas um simples jogo onde apenas tinha muita grama embaixo pedra. O jogo passou por muitas e muitas versões para chegar no que conhecemos hoje. O Minecraft ficou nesse estado aí que vocês estão vendo na tela até mais ou menos a, até a versão RD-20090515 que foi lançada em 15 de maio de 2009 sendo implementado a variação de altura de grama, o que já é considerado geração de terreno. O jogo era ainda bem simples, uh, então o jogo na versão 0.0.3a implementou o sistema de cavernas do subterrâneo, e algumas versões posteriores lançou a parede de obsídio que seria como se fosse uma bússola gigante no meio do mapa e a pirâmide de tijolos que posteriormente a parede de obsidian foi tirada na versão 2.0.1.0.0.3.2.0 e as cavernas e a pirâmide de tijolos na versão 2.0.1.0.0.3.2.7 Bom, eu irei pular algumas versões agora e iremos para a era terreno beta onde foram implementadas coisas muito importantes para o jogo atual como por exemplo, os biomas o nether variedade de árvores, adicionamento de lagos de água e lava e etc. bem e agora vamos chegar na era pré-lançamento onde foi implementado muitas coisas como as vilas, as strongholds, as ravinas, as minas abandonadas, muito mais biomas, o dnd, foram adicionados opções como mundo plano e bônus. foram adicionado as pirâmides do deserto e as pirâmides da selva, as cenouras e batatas e muito mais. E finalmente chegamos na era de lançamento geral, onde foram adicionados vários biomas e readicionados. Foram implementados novas coisas no The End, as opções customizadas do, de mundo, novos blocos, monumentos do oceano, fósseis, blocos de magma, novos biomas ao Nether e muitas outras coisas, além de agora ser lançado a última era, sendo a era lançamento montanhoso, onde foram adicionados cinco novos subbiomas para as montanhas, nova geração de montanhas e cavernas, e entre outros. Bem, mas antes de ir, eu gostaria de saber aí nos comentários, qual foi a primeira versão que você jogou? Bem, a primeira versão que eu joguei foi mais ou menos pelo início da era lançamento geral. Mais ou menos entre a versão 1.9 e 1.11. E eu também vou começar a preparar o vídeo especial de animação. Provavelmente vai acabar saindo no final do ano, porque a animação é muito difícil e trabalhosa. <risos> Além de que eu foco mais nos meus projetos normais do que nesses mais especiais. Mas vou tentar fazer o quanto eu posso... Mas bem, esse foi mais um vídeo, que pelo que eu tô vendo no roteiro tá bem curtinho, mas a gente releva isso, né? Espero que você tenha gostado do vídeo e tchauzinho!